Nós temos que repudiar qualquer tentativa de fechamento do Congresso ou de acirramento autoritário no nosso país. Que esse ato tem um caráter golpista, um ato que tem o objetivo de atacar as instituições que compõem a nossa lógica democrática nesse país. Então a gente precisa repudiar a fala desse presidente da república e seus atos como presidente da república. Tá muito claro, não há dúvida, de que o presidente Bolsonaro não tem qualquer dignidade para o exercício desse cargo. É alguém que é atenta e conspira contra a democracia nesse país. E todas as forças políticas que hoje se silenciam perante a postura do Bolsonaro podem ser as forças políticas que amanhã não vão poder mais se posicionar, não vão ter voz mais na república. É momento de se posicionar, é momento dos movimentos sociais, sindicatos, lutadores desse país irem para a rua para denunciar o papel desse governo. E o papel que as forças armadas estão cumprindo é um papel pouco republicano. Se você tem um general da ativa como secretário de articulação política de um governo, esse general, ele vai defender o governo ou ele vai defender uma política de Estado? Nós estamos vivendo um momento de crise. A gente não quer enxergar a profundidade dessa crise autoritária que nós estamos vivendo. Todos os poderes legislativos desse país precisam urgentemente se posicionar.